Missão Impossível Nação na Secreta me decepcionou, muito. Eu fui ao cinema pra ver o novo Missão Impossível empolgado, todo mundo falando que é bom, e eu tomei na testa. Nação Secreta é um filme de espionagem mal elaborado, uma pataquada feita para tapear o espectador e para disfarçar a completa falta de criatividade do roteiro. OK, a ideia é mostrar uma tecnologia extremamente avançada e a gente superando essa tecnologia. Mas calma aí, né? Um dos alvos dos heróis do filme é uma instalação em Marrocos que é super ultra max mega secreta e que em nenhum momento fica claro que porra é aquele lugar. Um lugar secreto em Marrocos que serve para quê? Apenas para esconder uma lista idiota? Aí os caras invadem e eles sabem exatamente qual slot eles precisam colocar o cartão que vai burlar o sistema de segurança. E eles sabem exatamente como é o cartão que vai no tal slot e eles sabem programar o tal cartão com a mesma linguagem do sistema, que é offline. E o filme faz isso o tempo todo. Parece que eu estou vendo Tony Stark resolvendo todos os problemas e todo mundo com sua mente brilhante. Ao invés de entregarem uma história coerente, eles ficam disfarçando o roteiro furado com mambo-jambos tecnológicos. Eu tô sendo mala pra caralho, eu acho que eu analisei demais uma bobagem que é pra assistir com o cérebro desligado. Mambo jumbo Tecnológico faz parte da premissa de missão impossível. mas se a premissa do filme são missões impossíveis, é uma merda ver o cara resolvendo missões com soluções sem sentido ou milagres tecnológicos. Ah, eu tenho um raio-fóton que transmuta a polaridade micronésia das câmeras de segurança e nós vamos pousar de paraquedas e ninguém vai ver. Soluções deixam de ser impossíveis e passam a ser ridículas. Isso é tapiar o espectador. Aí você assiste a um filme de ficção científica chamado Ex Machina e descobre que boa parte da tecnologia mostrada no filme é baseada em tecnologias que realmente existem. E o resto do roteiro de Nação Secreta é sofrível, uma cena toda complexa para matar um chefe de estado peça-chave na bagunça do roteiro e imediatamente após a morte do cara, foda-se, ninguém nem mais lembra que o cara morreu. E o pior, as explicações são confusas e o Ethan Hunt é um daqueles heróis indestrutíveis que a gente deixa de se importar se vai morrer ou não, pois o personagem não carrega um pingo de humanidade. Assista ao filme e você vai saber do que eu estou falando, tudo é muito previsível, você sabe exatamente o que vai acontecer na cena seguinte. O filme passa e parece que os personagens são os mesmos, tirando as piadinhas do Simon Peggy o resto é tudo igual, a gente não consegue distinguir um vilão do outro. A Bond Girl do filme é masculinizada e deixa a gente sem ter muita certeza se ela é mesmo a mocinha ou um dos agentes do filme disfarçado. Nem nas cenas em que ela tem que parecer em defesa ela convence. Nação Secreta é um filme desonesto que insulta a inteligência do espectador. É um filme preguiçoso que eu vou esquecer dele assim que eu terminar de editar esse vídeo.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 O primeiro Missão Impossível era sério demais para ser levado a sério, mas a elaboração do plano da Missão Impossível foi emocionante e bem executada. O segundo era uma pataquada grande demais para ser levado a sério, e justamente por isso as cenas de ação eram memoráveis. O terceiro também se levava a sério mais do que deveria, mas tinha um vilão que era ruim até a alma, e esse foi o ponto alto do filme. O quarto foi bobo e esquecível, mas as cenas de ação lá naqueles prédios grandes foram bem legais. Esse Nação Secreta é só preguiçoso.